Bom, vocês estão tendo dificuldades, a gente vai ver agora nesse vídeo como que vocês fazem para trocar o curso no Duolingo. Como vocês podem ver, aqui eu estou no meu curso de uh, inglês, né? a partir da língua português. Aí tem o espaço das tarefas, eu consegui fazer. Você vai clicar no ícone da bandeira, vai clicar em adicionar novo curso. Vai falar, eu falo inglês. Aí vai aparecer os cursos de inglês. Você vai clicar no curso de português e vai colocar mudar de curso. Aí já aparece o meu curso de português, já está pronto, algumas bolinhas e as línguas que eu faço a partir do inglês. Né? Francês, espanhol, italiano, alemão, sueco e irlandês. E português: As bolinhas estão douradas, mas ali ó, as tarefas que eu pedi para gente na tarefa do reverse do língua reverso não está pronta, está aparecendo do in 15 days, significa é para entregar até daqui a 15 dias. Aí você me pergunta, ah, Júnior, mas está tudo dourado ali do lado porque está que mandando você entregar, porque eu fiz ficar dourado antes de eu criar as tarefas, então você vai ter que pegar e fazer o reforço para poder validar. Depois que você fizer isso, você pode clicar a, você vai, você vai, oh, achei um erro. Clique no seu link, entre em configurações, que é settings, ou em inglês americano é settings, para você se inscrever a partir do Duolingo, você vai clicar em progress sharing. Whose classroom are you joining? Whose é a pergunta que fala de quem? Então, a aula de quem que você está entrando? Você vai digitar o meu e-mail, robsonmajr.gmail.com que o Duolingo vai te mostrar quais são as minhas turmas. Você vai se matricular na Reverse Femais 1 e T2. Clica Join Classroom. Eu já estou nessa turma, então não apareceu a janelinha. Mas geralmente aparece a janelinha. Você permite que o Robson acompanhe seu progresso? Então você fala sim. E aí você o seu tutor, você vai estar na minha turma. Bom, é isso. Bom Duolingo pra vocês.